Olá, estamos ao vivo em mais esta live e hoje eu tenho a honra de chamar a nossa colega Maria de Souza, que vai revelar os resultados da sua tese de doutorado. Eu estou muito curiosa porque eu também estou na fase de qualificação, né, da minha tese e quero aprender com ela, como que ela trabalhou a pesquisa é, qualitativa, descritiva do tema dela, tá certo? Então, deixa eu ver se a minha convidada já está aqui. Olá, Maria, muito obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar aqui os seus conhecimentos. Perfeito, eu que agradeço o convite, Renata. A Maria, a gente já trabalhou né, juntas na época lá na Iambi Morumbi, na universidade, né? a gente é da mesma área de marketing, é, a gente... ...de cada vez mais aí os nossos é, contatos, enfim. E a Maria falou para mim algo muito bacana quando eu a convidei, porque ela defendeu a tese, aí depois já saiu um clipe no diário lá do ABC que depois ela vai falar um pouquinho também, e ela já foi convidada para a semana que vem para falar também é, da tese em uma reportagem. E eu não a conhecia, né? Então, assim, diretamente e tal, e foi por meio de uma comunicação que ela fez, né? No nosso grupo de professores da tese dela, que eu é, verifiquei, né, o, é, a entrevista que ela deu, enfim, deu uma olhada na tese dela, achei muito bacana e a convidei. E ela falou algo para mim que é muito bacana, que é sobre comunicação, né, Maria? Porque se você não comunica, é como é que as pessoas vão saber que você já fez a tese, que, né, que você está é, nesse caminho, enfim... Que é justamente o tema aqui do nosso canal, que a gente fala de empreendedorismo digital, de comunicação, de marketing digital, que a gente precisa, né, o tempo todo aí ter visibilidade dos nossos projetos. Então, agora eu vou ficar quietinha, porque eu quero entender tudo que ela vai falar aqui para a gente. Você trouxe até uma apresentação, né? Você quer começar com a Sim. apresentação, você quer fazer uma introdução, deixa eu até te apresentar, né? E aí depois a gente já começa. Então, ó, a Maria de Souza, a professora, ela é doutora e mestre em administração, atuou em instituições financeiras nas áreas de controladoria, finanças e crédito, foi gerente financeira e gerente comercial, na área acadêmica foi coordenadora de cursos, é professora em cursos de MBA e cursos de graduação na área de gestão e negócios atuou também em cursos de educação à distância, dos cursos de ciências contábeis e administração. Um currículo maravilhoso, hein, Maria? Obrigada. E na nossa live, e na nossa live de hoje, a gente vai revelar né, os resultados da tese de doutorado dela. E o tema é política tecnológica... Desculpa, a gente está um pouco rouca, mas estamos aqui, tá? Tá? Política tecnológica para a manufatura avançada no Brasil. Uma proposição de agenda estratégica do setor de bens de capital. Olha que tema interessante. Você quer falar um pouquinho ou você já quer apresentar o slide? Fique à vontade, como que você prefere. É, sim, em eu, eu, primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. E é bem interessante, hoje de manhã eu estava conversando com uma, uma amiga e eu falei, olha, pode ser o melhor trabalho do mundo, mas se não for divulgado, ele não tem vida, não é? Então, muito obrigada pelo convite, Renata. E, de fato, é, eu tenho já alguns convites, eu, eu, depois que saíram, saiu o vídeo, né, na na área de comunicação da Universidade de São Caetano do Sul, saiu o clipping no jornal Repórter Diário, você me convidou para essa live, eu acabei de receber um convite do Corecom, né? é, para publicar no boletim deles, e eu tenho mais uma entrevista na próxima semana. Então, é assim, é a comunicação, né? Olha você que bacana, falar? né? É. É, então, Sim. eu fiquei bem curiosa, né? Que para iniciar Sim. a nossa entrevista, eu gostaria que você colocasse é, sobre os conceitos, né? A questão de é, política tecnológica, né? O setor de, eu que nem a tema, né? A manufatura Isso. avançada, o setor de bens de capital, para você, a gente deixar todo mundo na mesma página, né? conceituar esses termos, Legal. e aí depois a Legal. gente avança para os resultados. O que você acha? Perfeito, ótimo. É, então, a Renata, ela me fez algumas perguntas, e aí eu, eu fiz uma apresentação para que fique até mais prático, né? para vocês conhecerem o tema, para vocês saberem do que, que está relacionado. Né? Então, primeiro... É, é importante que, que, a gente, que nós saibamos o que, que é uma política tecnológica, né? o que, que significa o país ter uma política tecnológica. A política tecnológica, ela envolve, em primeiro lugar, ciência... tecnologia deste contexto, né? nós temos aí... Uh, alguns atores, tá alguns agentes que... que participam. Tá travando então, é? um pouquinho. As, unidades, as empresas. Oi? É que tá travando um tudo pouquinho. Bem? Deixa eu ver aqui. É... É. É... Tá. Você não tem nada aberto, né? Você já fechou? Não. Já fechei. Já fechei tudo. Deixa eu ver aqui o sinal, como é que tá? Pode ser que seja o sinal. Não é? é agora acho o que meu voltou. tá normal. Tá, tá é. normal. É agora acho que tá é... normal. Então tá bom, pode seguir. desculpa. Tá certo. Então a política tecnológica, ela tem esse Uh, essa proposta né, de desenvolver aí iniciativas que tenha uh, estes elementos, ciência, tecnologia e inovação. E aí, quando nós falamos sobre ciência, tecnologia e inovação, nós precisamos relacionar com o governo, políticas públicas, né, universidades e empresas, todas em conjunto trabalhando, para que se desenvolva aí no país né, as políticas tecnológicas para, para avanço da produção, dos sistemas de produção, dos sistemas de inovação, do aprendizado tecnológico, da qualificação profissional necessária para os novos desafios. E aí, falando sobre política tecnológica... Nós a gente está com um problema de, a gente tá com um problema aqui de é, interrupção aqui pelo YouTube. Deixa eu ver aqui tá. o que, que a gente faz, porque ele não está ele não tá com algo... Porque o YouTube já tinha sinalizado hoje que estava com problema, mas eu quis testar aqui para ver se realmente Entendi. ia ter algum problema. Deixa eu ver se eu tirar o YouTube, se a gente fizer só pelo LinkedIn, deixa eu ver se, se fica melhor. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou remover do YouTube. Deixa eu ver agora se... Peraí. Deixa eu tentar aqui remover, excluir do YouTube remover. Que o YouTube está com algum problema. Vamos tentar fazer pelo... Porque está ao vivo também no, no LinkedIn. LinkedIn. É. Então, vamos seguir aqui. Está ao vivo no LinkedIn. Parece que agora está tá dando. Então, deixa eu te pedir para você iniciar novamente. Desculpa, tá? O conceito de agenda tecnológica porque como a gente teve alguma interrupção, só para ficar mais claro. Desculpa, Maria. Tranquilo, não tem problemas. Então, é, o conceito de política tecnológica, nós precisamos relacionar sempre ciência, tecnologia e inovação. São esses três elementos que compõem uma política tecnológica. E aí, dentro desses três elementos, nós temos os atores que participam de uma política tecnológica, né? O governo, são as universidades, são as empresas. E por quê? Porque essa participação e o que é uma política tecnológica? Política tecnológica... É tudo que envolve o aprendizado tecnológico, é tudo que envolve a qualificação da mão de obra, os sistemas de inovação, uh, para que um país se torne competitivo do ponto de vista tecnológico. Né? Então, nós temos aí é, como o principal, ou um dos principais assuntos, a quarta revolução industrial, né, que está relacionada a política tecnológica, o que, que os países estão fazendo para se desenvolverem, para serem competitivos internacionalmente né, ou globalmente, e, e, e, e nós verificamos que cada país né, tem aí as suas políticas, as suas iniciativas, ok? Então, a política tecnológica... Resumidamente é isso, não é? São, é, é o conjunto de atores que estão participando aí uh, ativamente, não é? Da, do desenvolvimento de novas tecnologias, dos sistemas de inovação, sobretudo trabalhando no aprendizado tecnológico, na qualificação profissional, e tendo como um dos principais fatores os sistemas de produção é, e aí a Renata é, ela me fez algumas outras perguntas que eu aproveito para colocar aqui apresentar durante os slides que eu preparei Ok então eu vou apresentar aqui deixa eu ver vamos lá aqui já foi então, eu coloquei um tema, agenda tecnológica em âmbito nacional para o setor de bens de capital, que foi o resultado da minha pesquisa. Né? E aí a Renata perguntou, Maria, por que setor de bens de capital? Ocorre Sim. o seguinte, o setor de bens de capital, ele é provedor de conhecimento avançado, tá? é intensivo em tecnologia e inovação. Mais que isso, ele gera spillover, né? ele alimenta outros setores produtivos. Por exemplo, a indústria alimentícia, a indústria têxtil, a indústria é, de construção civil, todos os setores de atividade necessitam de máquinas, né? Há máquinas atualizadas, com capacidades aí, tecnológicas para atender as demandas da economia tá e nós temos eu até coloquei aqui uma citação né que fala não há experiência de desenvolvimento econômico bem-sucedida que não tenha incluído o setor de bens de capital como prioritário né então migues que falou escreveu nessa né, citação é de 2018 e aí ele fala, isso vale tanto para as experiências pioneiras, como na Inglaterra, nos Estados Unidos da América, Alemanha e Japão, como para as mais recentes né, economias, a Coreia do Sul e a China. Não por menos, todos esses países hoje contam com empresas de bens de capital atuando globalmente nos mais diversos segmentos. Isso é interessante porque... A pesquisa né, da minha tese, ela teve início com a investigação que outros países estão é, fazendo, quais são as iniciativas para a trajetória né, da manufatura avançada. Então, por que a escolha do setor de bens de capital? Porque ele alimenta outros setores. Tá? Bens de capital se nós formos é, buscar na, no, no site do Ministério, né, nós temos lá informação que é formação de capital fixo, que envolve o quê? Máquinas e equipamentos, construção civil, ativos tangíveis e intangíveis. Então, por conta de máquinas e equipamentos fazer parte dos... Setor de bens de capital, foi esse o título que eu utilizei, tá? Porque envolve máquinas e equipamentos. E aí, para seguir, uma pergunta antes de falar aqui das iniciativas, a Renata me perguntou o que, que é a manufatura avançada. Sim. é importante. Por quê? Porque é, nós temos o movimento da quarta revolução industrial, que está relacionado ao uso intensivo das tecnologias, das novas tecnologias, né? e aí nós temos alguns conceitos que emergem da, na quarta revolução industrial, como, por exemplo, indústria 4.0 e manufatura avançada. Buscando na, na revisão da literatura... Ah, o termo manufatura avançada ele é mais utilizado nos Estados Unidos né, para se referir às tecnologias da Quarta Revolução Industrial. E a indústria 4.0 é mais é, divulgada na Alemanha também para falar das tecnologias da Quarta Revolução Industrial. Então, seguindo essa análise, eu utilizei na minha tese manufatura avançada para fazer relação ou menção às tecnologias da Quarta Revolução Industrial. Elas são sinônimas, as palavras são sinônimas e podem sim ser é, faladas, estudadas, dentro da Quarta Revolução Industrial. Tá? Então, como que tudo se iniciou, não é? depois dessa pesquisa, aliás, no início da pesquisa, a intenção era estudar o setor de máquinas e equipamentos e o setor de alimentos e bebidas. Contudo, o escopo da tese não suportava fazer a análise desses dois setores, porque aí eu escreveria talvez duas teses mas é um setor também interessante para se desenvolver pesquisas, porque o setor de bebidas e alimentos é um dos setores que mais participa, participa né, do produto interno e bruto, é, dos resultados aí positivos da economia. Se nós pensarmos de uma forma bem simplista, a indústria de alimentos não para, ela não parou nunca, inclusive na pandemia, ela, a tendência... Foi que ela aumentou, porque as pessoas ficaram em casa e consumiram mais. Então, é uma janela de oportunidades também para futuros estudos. Né? Então, vamos lá, relacionando pra, a tese. É, então, só para entender, aqui é, tá. é para uma agenda de pesquisa para próximos estudos, enfim, você recomenda esse tema, né? Para que você para conseguir desdobrar aí. É, que, as, que novos pesquisadores né, continuem é, do ponto que você parou aí. Exato. Eu estudei o setor de bens de capital, mas nós podemos estudar todos os setores de atividade econômica, né? como também nós podemos estudar algumas é, estratégias dentro das empresas, como, por exemplo, na área de recursos humanos, como é que os, uh, os especialistas na área de recursos humanos estão contratando as pessoas para as novas exigências do mercado de trabalho? Como é que isso está ocorrendo? Eles estão conseguindo? Como é que o mercado de trabalho está apto para as novas necessidades? Nós podemos uhum. estudar na área de marketing, nós temos o design thinking, que é uma área totalmente inovadora, que está em destaque. Nós podemos estudar na área financeira e contábil, como é que as empresas estão apresentando nos seus relatórios essas informações envolvendo, né, não somente a quarta revolução industrial, mas o uso da tecnologia... Que, que, por exemplo, nesse caso, pode envolver intangíveis ou bens intangíveis, tangíveis e intangíveis. Então, abre um leque, uma janela de oportunidades para muitas outras pesquisas. A minha pesquisa, ela, é, é claro, é, é inédita, não é uma tese, ela tem por definição, ser inédita, mas ela abre espaço para muitas outras pesquisas em várias áreas do conhecimento, economia, administração, ciências contábeis, marketing, e aí vai, engenharia, como é que os engenheiros estão sendo formados, o que, que eles já conhecem, o que, que eles já estão trabalhando na, nos laboratórios, para levar para as empresas. Né? Então, é um trabalho muito intenso e de muita pesquisa. Tá? Muita pesquisa. Sim, então, Para então, nós continuarmos, como é que teve? Né? Qual foi o início da minha é, tese, depois da, da elaboração do projeto, depois da definição que seria no setor de máquinas e equipamentos? Como é que eu... Comecei a desenvolver. Eu fui buscar né, as iniciativas para a manufatura avançada em quatro países. Né? O que que a Alemanha estava falando sobre isso? O que que a China, é, o Japão e os Estados Unidos estavam falando? Então, eu vou passar rapidamente. Não tenho necessidade de apresentar a cada uma, mas vejam. A Alemanha ela começou em 2010, não é? As, as iniciativas dela com o Plano Hightech tech Estratégia 2020, né, e aí ela, a pesquisa foi até 2018, né, que a Alemanha tem um plano, até 2025, então, dentro desses planos, a Alemanha envolve todos os atores, envolve sindicatos, consórcios, envolve empresas, sistemas de inovação, envolve o governo, né? então é, são políticas, são iniciativas totalmente voltadas para o objetivo deles, né? que é o desenvolvimento da indústria 4.0 no país. Tá? E eles focam muito o setor de máquinas e equipamentos também. Né? Todos os, uh, os países que eu pesquisei, eles focam o setor de máquinas e equipamentos porque eles entendem que é um, um setor que alimenta os outros setores. Então, estrategicamente, eu fui alinhando todos esses pontos. E aí, na China, nós temos também o Made in China 2025, né? eles iniciaram em 2015, aproximadamente, e eu cheguei aqui até 2021, que eles lançaram o 14º Plano Quinquenal. Né? A China, como outros países, também totalmente engajada aí no desenvolvimento de novas tecnologias, e quando a gente fala de desenvolvimento, é na produção dentro do país, né? Então, os países estão produzindo para que eles possam alimentar os setores de atividade econômica. Esse é um ponto estratégico dos países que eu analisei. Ah. Aí nós temos da, nos Estados Unidos, né, o Plano Nacional Estratégico de Manufatura Avançada, por exemplo, envolve o setor industrial, envolve a academia, que são as universidades, os grupos de trabalho interagências, quem são empresas, consórcios, né? É, eles têm também áreas prioritárias para pesquisas tecnológicas com financiamento federal, eles, eles uh, levam muito em consideração os institutos de pesquisa. Então, aqui eu tenho alguns institutos de pesquisa, uh, pesquisas em inovação, pesquisas tecnológicas, né? Então, eles uh, investem em pesquisa e desenvolvimento, P&D. E nós temos o Japão também. O Japão tem várias iniciativas, né? Que envolve ministérios, tem a indústrias conectadas, tem a visão futura né, da estrutura industrial, uh, tem o quinto plano básico de ciência e tecnologia e tem a revolução robótica. Todas essa, essas iniciativas elas foram analisadas, então ocorreu aí uma leitura não é, criteriosa. Todos os materiais estavam em inglês, então foi necessário aí uma, um envolvimento meu com a língua, não é? mas é importante também colocar nessa apresentação que todos os países são muito claros no que eles querem e as informações estão públicas nos sites, é, nas plataformas públicas do governo federal, se consegue tudo. Então, eu tive acesso a todas as informações navegando aí nos sites do Japão, é, dos Estados Unidos, da Alemanha e da China. Claro, por exemplo, na China, é, os sites apresentam as informações, a princípio, todas em mandarim, né, na língua deles, é, mas aí tem a oportunidade também de buscar lá em inglês para entender o que, que eles estão fazendo, tá? É, é importante isso porque é um, um caminho para pesquisa. Então, a partir dessa análise, né, de todos, dos quatro países, o que, que eu fiz? Eu fui levantar no Brasil o que, que nós temos, né, para iniciativas da manufatura avançada. Então, no Brasil... Nós começamos a tratar do assunto há mais ou menos 2014, tá? Que foi a primeira política, a iniciativa foi o Plano Nacional de Internet das Coisas, o IoT, né? E aí eu fui navegando, né, nos anos para ver até onde, qual era a última política que suportava dentro da minha tese de doutorado, por conta da data que eu tinha que entregar, né? e do, do tempo que eu tinha para fazer as pesquisas. Eu segui até o programa Mais Brasil. Ocorre o seguinte, nós temos, sim, iniciativas no Brasil, nós temos estudos como o programa Rota, melhor, o projeto Indústria 2027, o mapa estratégico da indústria, mas, por exemplo, estudos, eles não têm ação, não existe estratégia é? para que uh, imediatamente se comece um plano, se coloque, uh, comece a colocar em ação. Mas nós temos as iniciativas. Qual é o grande problema que nós temos? As nossas iniciativas elas são fragmentadas, elas não envolvem todos os setores ou os atores, agentes econômicos. Então, por exemplo, a EUT, ela envolve somente alguns atores, e aí os investimentos públicos são poucos. Muitas vezes, né, o professor vernon por exemplo, da USP, ele escreveu que muitas vezes as iniciativas precisam de apoio de investimento privado. Então, não existem relações entre essas iniciativas que nós temos. O que, que ocorre? Se nós não temos uma única política tecnológica para manufatura avançada, nós temos vários trabalhos que se perdem no meio do caminho, porque, inclusive, diferente dos outros países, nós não temos claramente nos sites do Ministério é, da economia, é, em outros ministérios, até onde se avançou nessas políticas. Então, é um trabalho não finalizado. Mais que isso, não ocorre um planejamento estratégico e orçamentário né, que envolva todas as necessidades do país e tem acompanhamento, inclusive em alguns dos estudos, foi no Indústria 2027, existe essa orientação, que é, é, tem que ter o acompanhamento, por exemplo, do que já foi alcançado, do que falta e o porquê não foi alcançado, tá? Então, em cima de toda essa análise, o que, que eu fiz? Eu fiz a proposta de uma política tecnológica para o setor de bens de capital, e o que, como que eu criei né, é, essa proposta? Eu chamei de agenda né, de política tecnológica, onde eu tenho princípios orientadores e eu tenho princípios básicos. Né? Então, os princípios orientadores eles vão nortear todo o desenvolvimento econômico, político e tecnológico do país. E os princípios básicos eles são necessários e primordiais, né? Por exemplo, nos princípios orientadores, eu tenho aqui trabalho, infraestrutura, inovação, eu tenho incentivos, incentivos para pesquisa e desenvolvimento, financiamentos para pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho aqui as pequenas e médias empresas que dentro desse contexto fica mais distante de conseguirem aí, é, sobreviver no mercado, porque as tecnologias elas necessitam de investimentos por parte do empresário, né? e de políticas é, tecnológicas também. Tem as startups que já nascem é, já, é, é de base tecnológica. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, a discussão em startup ela sempre avança. Tem os fornecedores, por quê? Eu preciso, as empresas, elas também é, necessitam dos fornecedores para peças, uh, para tecnologias, né? E tem o problema da regionalidade. No nosso país, nós temos as regiões, várias regiões, por exemplo, no Nordeste, nós temos dificuldades maiores de, de todos, em todos os sentidos. Na região sul, se nós fizermos uma pesquisa em profundidade, nós verificamos que, que tem mais ah, empresas, que o ensino é um pouco mais voltado para a área tecnológica, que existem mais inovações, né? Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da política tecnológica. E os princípios básicos, é, eles estão relacionados à governança, ao desenvolvimento, implementação, aplicação e das difusão das tecnologias digitais. Por que, que eu coloquei assim, fiz questão? Por quê? Porque nós, nas pesquisas que eu fiz... Existem muitos trabalhos que falam da implementação. Ok, a empresa pode implementar tecnologias de ponta, mas ela precisa do quê? Da mão de obra para aplicar essas tecnologias. Então, vejam, estão relacionados. Eu posso ter implementação se eu tenho alguém para aplicar. Aprendizado tecnológico e qualificação profissional estão no topo das necessidades, né? E a difusão, a difusão nada mais é do que uh, o spillover, né? Passar para outras empresas o que está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o aprendizado tecnológico, a capacitação tecnológica, né? Como princípios básicos, a regulação e a padronização. Nós temos um problema grande de regulação, dentro do contexto da quarta revolução industrial, né? que é o uso das informações, é, o uso seguro das informações, a padronização de algumas atividades utilizadas dentro das empresas, né? as tecnologias. Eu inseri o controle orçamentário porque todas as mudanças envolvem investimento, envolve controle orçamentário que precisa ser acompanhado. É. dinheiro sai do caixa, quanto saiu, quais são os retornos, quais são os fluxos de caixa. Por que, que muitos empresários é, ficam inseguros em investir em novas máquinas e equipamentos? Porque eles fazem uma análise estratégica muito rápida e simples. Ok, quanto tempo que eu vou ter o retorno desse meu investimento? Então, eu tenho lá, se eu, se eu tenho produto A e B, eu vou fazer os fluxos de caixa, né? E vou verificar qual que é o retorno desses fluxos de caixa e quanto tempo que eu vou ter do retorno desse investimento que eu fiz, né? Então, o empresário, ele faz isso, as empresas fazem isso. Por isso que eu coloquei, recomendei fortemente que... Claro que os empresários também têm que investir, mas precisamos ter políticas públicas relacionadas à política tecnológica no nosso país. Ou seja, precisamos ter envolvimento do governo né, para que isso alcance a, a, a, a competitividade necessária para o país. Nós estamos já atrás de outros países e a pandemia veio contribuir com isso. Tá? Aí tem também o meio ambiente, nós falamos sobre a sustentabilidade, nós falamos sobre créditos de carbono, tem várias vertentes que o Brasil precisa se preparar para essas novas para a nova revolução a produtividade, a competitividade e a cooperação internacional, que são os acordos entre os países. É, essas foram as principais informações que eu coloquei né, na minha tese, que eu defendi essa agenda. Foi um trabalho muito denso, eu tive que fazer vários recortes, porque o assunto ele é muito amplo, e ao mesmo tempo ele é complexo, então eu tive que ter um olhar várias vezes de recorte, recortei várias informações, porque não cabia dentro do escopo de uma tese. É, então foram estes os achados da minha tese, foi esse meu trabalho, aí desenvolvido em quatro anos, e eu espero que eu tenha aí contribuído para que as pessoas pelo menos se envolvam com o tema, tenham interesse em pesquisar, estou à disposição. Tenho aqui o link do meu Lattes e do meu LinkedIn, para que vocês possam entrar em contato, falar comigo a hora que vocês quiserem. E eu fico à disposição, Renata. Obrigada. É. É, Maria, você pode voltar no slide anterior, só que eu tive uma, é, uma dúvida aqui? Bom, primeiramente, né, impecável aí a sua pesquisa, essa agenda que você fez com essas medidas, né, para que a gente consiga aí cada vez mais implementar novas políticas tecnológicas é, para que o Brasil avance né, na indústria 4.0. É, esse tema, né, me interessa muito, que é a capacitação, né, aprendizado e capacitação tecnológica. Claro que aqui na live você não vai conseguir falar cada uma dessas medidas, mas se você conseguir explorar um pouquinho mais esse item, esses dois itens, assim, de uma forma é, resumida, eu te agradeço. Claro com certeza. O aprendizado tecnológico e a capacitação tecnológica são elementos desenvolvidos dentro das empresas, nas indústrias. O que, que envolve o aprendizado tecnológico? Ele envolve colocar os colaboradores para desenvolverem atividades novas, relacionadas dentro da tecnologia, das te novas tecnologias, envolve também o colaborador buscar informações novas, é, envolve todo o preparo, né, a infraestrutura é, de uma planta fabril, por exemplo, dentro do, do, das necessidades de uma empresa, não é? E a capacitação tecnológica, ela está voltada para o lado do empresário, ou seja, ele precisa ter máquinas e equipamentos, ele precisa ter sistemas dentro da empresa, ele precisa ter inovações, pesquisas e desenvolvimento, é? investimentos em P&D. Então, são duas vertentes. Nós entendemos que o aprendizado tecnológico está mais voltado para o colaborador e a capacitação tecnológica mais voltada para o empresário. Ele tem que ter capacidade tecnológica para competir no mercado. Então, se nós, por exemplo, considerarmos a área, a indústria têxtil, Empresas né, que estão dentro da indústria têxtil precisam ter capacidade tecnológica, ou seja, precisam ter máquinas e equipamentos para serem competitivas no mercado. Acho que deu para esclarecer. Perfeito. Não, e é e que vem ao encontro também do tema da minha tese, que eu também estou trabalhando né, o aprendizado tecnológico com é, o nicho de é, professores. Né, então. É, realmente a sua tese vai contribuir muito aí também para a minha, é, porque assim, o que a gente percebe né, na indústria 4.0, que eu percebo também nas pesquisas, é, que realmente a gente precisa trabalhar novos aprendizados. E nós, professores da nossa geração X, a gente tem um pouco né, de resistência, a gente acha que não é para a gente, só que assim, né se a gente também... É, perceber que realmente isso é uma oportunidade, como você né, bem falou, a sua tese te abriu, Novas oportunidades, né? Você está aqui falando comigo, você já fez uma reportagem na semana passada, você vai fazer outra reportagem semana que vem. Então, ou seja, você está tendo visibilidade do seu trabalho, né? Por quê? Porque é, você trabalhou aí um tema relevante para a sociedade. Porque se fosse realmente um tema que não é, fosse tão relevante. Talvez a gente não estaria aqui falando agora. Então, ou seja, você também quebrou aí paradigmas para que você conseguisse avançar nesse tema da tecnologia. É, então, assim, nossa, eu fiquei muito feliz aí com essa temática. Por quê? Porque isso colabora cada vez mais para que as empresas, as, né, as grandes empresas, pequenas empresas, nós professores, que a gente possa ter esse olhar né, do digital. Nossa, fiquei Exatamente. muito... Eu, eu quero só completar, Renata, é, eu como professora universitária, você como professora universitária, empreendedora, né, está no seu doutorado, eu, dou, eu valorizo muito né, a educação, a qualificação profissional. Então, na minha tese, eu também abordei Quais são as universidades que estão trabalhando em laboratórios, né, com alunos, para o um novo contexto aí da indústria 4.0? O que, que elas estão fazendo? É claro que o meu olhar foi mais para as universidades públicas, federais, porque eu tenho acesso a essas informações, elas são públicas. Mas Sim. eu também vi que nós temos algumas instituições, como a FEI, né? a Minha Casa e a Sua Casa, né? porque eu também é. estudei na FEI. Fazendo é meu Deus, é, Nós temos, é. É, nós temos a, a, o Instituto Tecnológico Mauá, nós temos a USP, a, a Universidade de São Carlos, nós temos as universidades na, no sul né, do país que estão totalmente engajadas no desenvolvimento de novos aprendizados, né? de, de novas formas de transferir o conhecimento. Então, eu, eu também oriento lá, tenho uma orientação na minha tese, que as universidades, elas precisam em conjunto, né? nós falamos da hélice tríplice, que falei aqui, governo, universidades e empresas, elas precisam também estar junto aí nesse desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque nós começamos a história dos nossos alunos e eles, eles serão capacitados para o mercado de trabalho, que hoje exige muito mais. Então, eu quero assim, até colocar, é importante a gente falar sobre isso, que eu vi muitas pesquisas, e eu respeito todas, falando ah o trabalho vai acabar, não vai existir trabalho. Não, não é que o trabalho vai acabar, novas frentes de trabalho, novos trabalhos irão aparecer. Qual que é o diferencial? é a capacitação, a qualificação para isso, né? é a pessoa ir buscar um conhecimento que suporte as novas exigências do mercado de trabalho. Eu sempre dou o um exemplo, eu ingressei no mercado de trabalho, eu não esqueço, eu, eu tenho essa experiência, até passo para os meus alunos, eu entrei no Banco Itaú, eu era datilógrafa, eu usava uma máquina, um mês depois, chegaram os computadores, a terceira revolução industrial, e eu precisava esquecer os toques de uma máquina para utilizar os computadores. E eu precisei me atualizar, fiz novos cursos, eu estava prontinha para o mercado de trabalho, mas um mês depois eu tive que me requalificar para isso. Né? Então... Nós temos vários exemplos, nós temos, por exemplo, os contadores. Há 20, talvez 30 anos atrás, os contadores não precisavam fazer o exame de suficiência, que é o exame que os nossos alunos fazem hoje. Mas não por isso, eles não tiveram que se requalificar para as novas exigências da contabilidade internacional. Então... São paradigmas que a gente tem que começar a quebrar. Não é que não vai existir, irão existir outros trabalhos que nós, colaboradores, vamos nos dedicar né? e vamos aprender de outra forma. É legal todo esse contexto, porque a gente sabe que a gente pode mudar, e a gente consegue, nós mudamos na pandemia. De uma semana para outra, nós tivemos que entrar no mundo online. Então, eram as apresentações das aulas online, era tudo pelo computador, né? Então, é, é. eu queria colocar isso só para relacionar a área da educação. Perfeito, eu acredito exatamente em toda a sua colocação, é isso que eu defendo também, né? Quando os alunos perguntam, ai, ah, professora, mas os robôs vão nos substituir. E aí, como é que vai ficar a nossa área de marketing, né? E todas as outras. Eu o meu argumento é o mesmo que o seu não hum. os robôs vão complementar então nós vamos estar junto com uh, os bots né as, as tecnologias para uma complementação e naturalmente a gente precisa se qualificar porque senão claro a gente fica para trás e a gente precisa o tempo todo aprender né como lidar como projetar né com essas tecnologias como analisar as métricas? Então, ou seja, eu tô dentro desse mundo digital, eu vejo quanto que tem oportunidades de trabalho o tempo todo. As empresas me pedem: você tem alguém para indicar, né? É, principalmente na área de business intelligence, que é a parte de dados, métricas, enfim, big data. E eu não tenho. Né? Então, ou seja, por quê? Porque falta essa qualificação, é isso que você aponta aí em uma das medidas que realmente é preciso olhar aí de uma forma realmente aí, é, bem aí, é, muito focada nesse assunto, porque é, eu acredito que é aí que vão desdobrar novas oportunidades, né? Exatamente. E a sua tese, Maria, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link tá, na descrição do vídeo aqui para que as pessoas possam encontrá-la na íntegra. É, você já deu seus contatos, se você quiser passar o outro slide aqui, só para é, as pessoas Sim. no LinkedIn te encontram como Maria... Sim. Deixa eu... Ver. É. Isso. No LinkedIn você está como Maria Souza? Tá, Isso. ok. Ok. Então, as pessoas podem te encontrar no LinkedIn e também o acesso à, à tese eu vou colocar aqui. Como a gente teve um probleminha no YouTube, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar a gravação desta live, tá? Porque o YouTube está instável hoje, mas ainda bem que a gente estava fazendo ao vivo aqui também no Facebook e no LinkedIn, tá? Aí eu pego a gravação e coloco lá no YouTube para que todos possam ter acesso a última Sim. palavra, Maria, que foi espetacular a nossa live aqui de hoje. Eu me interessei demais e acredito também que os nossos colegas é, e empresas, enfim, também foi realmente um conteúdo muito ímpar, né? É, Para que a gente pudesse aí ter esse conhecimento. Perfeito. Eu quero agradecer novamente a oportunidade, Renata. Muito bacana a divulgação, né? de um trabalho tão sério e tão tenso, né? porque fazer um doutorado, você sabe que não é fácil. Então, eu agradeço muito é, a oportunidade e, e eu quero deixar para todos que estão né, ouvindo, assistindo a live, que nós precisamos, sim, de mudanças e muitas vezes a mudança acontece em nós, nós precisamos compreender o que, que nós temos que mudar, né? o que, que precisa ser mudado para nós acompanharmos. É, para os alunos, se tiver alguém aqui assistindo, né? é, eu sei que eles ficam muitas vezes agoniados. Professor, o que, que eu preciso no mercado de trabalho? Se atualize, estude porque sempre terão oportunidade, sempre. Como você disse, Renata, o robô não faz análise, quem faz análise é o capital humano. Né? O robô ele, ele pode processar, ele pode fazer toda a parte é, que De seja manual. Dados, né? A captura Exatamente, dos dados. Exatamente, né? a captura, mas ele não analisa. Então, Isso. eu quero fechar com isso, que nós temos várias oportunidades, aproveito para convidar, depois eu vou colocar no meu LinkedIn, a semana que vem eu tenho uma outra entrevista, ela vai acontecer na terça-feira, às 14 horas, é um repórter que vai me entrevistar, e ele também quer saber sobre a minha tese, então estão todos convidados. E depois tem alguns outros trabalhos que eu estou já aceitando os convites aqui, e eu vou divulgando. Então, muito obrigada, obrigada a todos que participaram aqui, que estiveram conosco nessa tarde, eu espero ter contribuído. Contribuiu muito. Então, agradeço a você pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por compartilhar é, o resultado, né, revelar aqui para a gente, de uma forma tão didática, e agradeço a você, a nossa audiência, por estar aqui. E a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.